Olá, seja bem-vindo ao Digital 360 News. Hoje as notícias são possibilidade de mensagem no Google My Business, Google Plus vai ser descontinuado, IGTV pode ser visto no feed do Instagram, as mensagens do Facebook podem ser apagadas e novidades no Uber Suggest. O Facebook completou 15 anos de idade e continua a crescer, tinha 2.23 mil milhões no período anterior e agora tem 2.32 mil milhões. Portanto, apesar do crescimento ter vindo a desacelerar, a rede continua a crescer e continua a ser a maior rede social do mundo. Quando pesquisa por uma empresa no Google, aparece a sua ficha de identificação com mapa e outras informações. Pode fazer a chamada telefónica, obter direções, visitar o website e outras ações. Agora é possível ativar a possibilidade de enviar mensagens diretamente do motor Pesquisa Google para o seu negócio. A forma de ativar é através da aplicação Google My Business, da qual pode responder a essas mensagens que é enviado pelo utilizador em dispositivos móveis e também responde através de dispositivos móveis. O Google Plus, a rede social da Google, vai ser finalmente desativada. Já notificou os utilizadores e por isso, se tem perfil ou página de Google Plus, deverá tratar de fazer cópia de segurança de todos estes conteúdos, pois brevemente essa rede social deixará de estar ativa e as suas funcionalidades, algumas delas, pelo menos, vão sendo integradas em diversas ferramentas da Google, como no YouTube, no Google My Business e outras ferramentas, integrando da forma mais adequada algumas destas funcionalidades. O canal de vídeo do Instagram, o IGTV, agora permite que os vídeos sejam publicados no feed do Instagram em que se vê o primeiro minuto, os 60 segundos, tal como em vídeos nativos do Instagram e ao clicar vai ver esse vídeo no IGTV. Estes vídeos vão aparecer no seu feed do Instagram das contas da qual é seguidor. Depois de enviar uma mensagem pelo Facebook Messenger, agora tem a possibilidade de apagar. Isto só pode ser possível após ou até após 10 minutos dessa mensagem ter sido enviada. Consegue tocar nessa mensagem e apagá-la para que o destinatário não a veja caso ainda não a tenha consultado. O Uber sugere a famosa ferramenta de SEO Otimização para os Metores de Pesquisa que para além de poder fazer uma análise das palavras-chave, agora permite fazer uma análise detalhada do website. Por exemplo, consegue saber qual é o tráfego que está a receber organicamente, quanto é que ele vale, se tivesse que investir em publicidade, quais são as palavras-chave que o seu website está na primeira página e na segunda página, e quais são as páginas do seu website que estão mais bem posicionadas e que recebe mais tráfego orgânico, e consegue descobrir quais são essas palavras-chave e, também, muito importante, da sua concorrência, e pode fazer uma análise comparativa. Por hoje foram as novidades do Digital 360 News. vemos na próxima. Partilhe este vídeo e identifique amigos interessados em receber novidades de marketing digital.